Livro de Mágoas de Flor Bela Espanca Narrado por Vítor Carvalho A meu pai, ao meu melhor amigo. À querida alma irmã da minha, ao meu irmão. Procuremos somente a beleza, que a vida é um punhado infantil de areia ressequida. Um som d'água ou de bronze e uma sombra que passa. Eugênio de Castro Isole dans l'amour, ainsi qu'en un bois noir, nos deux cœurs excellents leur tendresse paisible, seront de rossignols qui chantent dans le soir. Verlaine. Este livro. Este livro é de mágoas. Desgraçados que no mundo passais, chorai ao lê-lo. Somente a vossa dor de torturados pode, talvez, senti-lo e compreendê-lo. Este livro é para vós, abençoados os que sentirem, sem ser bom nem belo. Bíblia de tristes, ó desventurados, que a vossa imensa dor se acalma ao vê-lo. Livro de mágoas, dores, ansiedades. Livro de sombras, névoas e saudades. Vai pelo mundo, trouxe-o no meu seio. Irmãos na dor, os olhos rasos de água. Chorei comigo a minha imensa mágoa lendo o meu livro só de mágoas cheio. Vaidade Sonho que sou a poetisa eleita, aquela que diz tudo e tudo sabe, que tem a inspiração pura e perfeita, que reúne num verso a imensidade. Sonho que um verso meu tem claridade para encher todo o mundo e que deleita mesmo aqueles que morrem de saudade, mesmo os de alma profunda e insatisfeita. Sonho que sou alguém cá neste mundo. Aquela de saber vasto e profundo. Aos pés de quem a terra anda curvada. E quando mais no céu eu vou sonhando. E quando mais no alto ando voando. Acordo do meu sonho. E não sou nada. Eu. Eu sou a que no mundo anda perdida. Eu sou a que na vida não tem norte. Sou a irmã do sonho. E desta sorte, sou a crucificada, a dolorida. Sombra de névoa ténua e esvanecida. E que o destino amargo, triste e forte, impele brutalmente para a morte, alma de luto sempre incompreendida. Sou aquela que passa e ninguém vê. Sou a que chamam um triste sem o ser. Sou a que chora sem saber porquê. Sou talvez a visão que alguém sonhou. Alguém que veio ao mundo para me ver e que nunca, na vida, me encontrou. Castelã da Tristeza Altiva e coraçada de desdém, vivo sozinha em meu castelo, a dor. Passa por ele a luz de todo o amor e nunca em meu castelo entrou alguém. Castelã da Tristeza, vês? A quem? E o meu olhar é interrogador. Perescruto ao longe as sombras do sol pôr. Chora o silêncio. Nada. Ninguém vem. a tristeza, porque choras? Lendo, toda de branco, um livro de horas. À sombra rendilhada dos vitrais. À noite, debruçada pelas ameias, porque rezas baixinho? Porque anseias? Que sonho afagam tuas mãos reais? Tortura. Tirar dentro do peito a emoção, a lúcida da verdade, o sentimento, E ser, depois de vir do coração, Um punhado de cinza esparso ao vento. Sonhar um verso de alto pensamento E puro como um ritmo de oração, E ser, depois de vir do coração, O pó, o nada, o sonho do um momento. São assim, ocos, rudos os meus versos, Rimas perdidas, vendavais dispersos com que eu iludo os outros, com que minto. Quem me der encontrar o verso puro, o verso altivo e forte, estranho e duro, que dissesse, a chorar, isto que sinto. Lágrimas ocultas Se me ponho a cismar em outras eras, em que ri e cantei, em que era querida, parece-me que foi noutras esferas, parece-me que foi numa outra vida. E a minha triste boca dolorida que de antes tinha o rir das primaveras, Esbata as linhas graves e severas, E cai num abandono de esquecida. E fico pensativa, olhando o vago, Toma a brandura plácida de um lago, O meu rosto de monja de marfim. E as lágrimas que choro, branca e calma, Ninguém as vê brotar dentro da alma, Ninguém as vê cair dentro de mim. Torre de névoa Subi ao alto, à minha torre esguia feita de fumo, névoas e luar, e pus-me como vida a conversar com os poetas mortos, todo o dia. Contei-lhes os meus sonhos, a alegria, dos versos que são meus, do meu sonhar. E todos os poetas, a chorar, responderam-me então, que fantasia, criança doida e crente. Nós também tivemos ilusões, como ninguém, e tudo nos fugiu, tudo morreu. Calaram-se os poetas tristemente, e é desde então que eu choro amargamente Na minha torre esguia, junto ao céu. A minha dor A você A minha dor é um convento ideal Cheio de claustros, sombras, arcarias Aonde a onda pedra em convulsões sombrias Tem linhas num requinte escultural Os sinos têm dobres de agonias Ao gemer comovidos o seu mal E todos têm sons de funeral ao bater horas, no correr dos dias. A minha dor é um convento. Há lírios de um roxo macerado de martírios, tão belos como nunca os viu alguém. Nesse triste convento, aonde eu moro, noites e dias rezo e grito e choro. E ninguém ouve, ninguém vê. Ninguém. Dizeres íntimos É tão triste morrer na minha idade. E vou ver os meus olhos penitentes, vestidinhos de roxo como crentes, do soturno convento da saudade. E logo vou olhar, com que ansiedade, as minhas mãos esguias, languescentes, de brancos dedos, uns bebés doentes, que hão de morrer em plena mocidade. E ser-se novo é ter-se o paraíso, é ter-se a estrada larga, ao sol florida, onde tudo é luz e graça e riso. E os meus vinte e três anos sou tão nova. Dizem baixinho a rir. Que linda vida, responde a minha dor. Que linda cova. As minhas ilusões. Hora sagrada de um entardecer, de outono, a beira-mar, cor de safira. Sou anuar uma invisível lira. O sol é um doente a enlanguecer. A vaga estendo os braços a suster. Numa dor de revolta cheia de ira. A doirada cabeça que delira num último suspiro, a estremecer. O sol morreu, e veste luto o mar. E eu vejo a urna doiro abaloiçar, À flor das ondas, num lençol de espuma. As minhas ilusões, doce tesouro, Também as vi levar em urna doiro, No mar da vida. Assim, uma por uma. Neurastenia Sinto hoje a alma cheia de tristeza, Um sino dobra em mim, ave-marias, Lá fora a chuva, brancas mãos esguias, Faz na vidraça rendas de veneza. O vento desgrenhado chora e reza, Por alma dos que estão nas agonias, E flocos de neve, aves brancas frias, Batem as asas pela natureza. Chuva, tenho tristeza, mas por quê? Vento, tenho saudades, mas de quê? Ó oh, neve, que destino triste o nosso! Ó oh chuva, ó oh vento, ó oh neve, que tortura! Gritem ao mundo inteiro esta amargura. Digam isto que sinto, que eu não posso. Pequenina, a Maria Helena Falcão Riscos. És pequenina e ris, a boca breve. É um pequeno idílio cor-de-rosa. Haste de lírio frágil e mimosa, cofre de beijos feito sonho e neve. Doce quimera que a nossa alma deve ao céu que assim te fez tão graciosa, que nesta vida amarga e tormentosa te fez nascer como um perfume leve. O ver o teu olhar faz bem à gente e cheira e sabe a nossa boca a flores quando o teu nome diz suavemente. Pequenina que a mãe de Deus sonhou, que ela afaste de ti aquelas dores que fizeram de mim isto que sou. A maior tortura a um grande poeta de Portugal. Na vida para mim não há de leite, ando a chorar convulsa noite e dia, e não tenho uma sombra fugidia, onde pôs a cabeça, onde me deite. E nem flor de lilás tenho que enfeite a minha atroz, imensa nostalgia. A minha pobre mãe, tão branca e fria, deu-me a beber a mágoa no seu leite. Poeta, eu sou um cardo desprezado, a urze que se pisa sob os pés. Sou como tu? um riso desgraçado, mas a minha tortura ainda é maior. Não ser poeta assim como tu és para gritar num verso a minha dor. A flor do sonho A flor do sonho alvíssima, divina, miraculosamente abriu em mim como se uma magnólia de cetim fosse florir num muro todo em ruína. Pende em meio seio a haste branda e fina e não posso entender como é que, enfim, essa tão rara flor abriu assim, milagre, fantasia, ou talvez sina. Ó oh flor que em mim nasceste sem abrolhos, que tem que sejam tristes os meus olhos, se eles são tristes pelo amor de ti. Desde que em mim nasceste em noite calma, voou ao longe a asa da minha alma. E nunca, nunca mais eu me entendi. Noite de saudade A noite vem poisando devagar. Sobre a terra que inunda de amargura. E nem sequer a bênção do luar a quis tornar divinamente pura. Ninguém vem atrás dela a acompanhar a sua dor que é cheia de tortura. E eu ouço a noite imensa soluçar, e eu ouço soluçar a noite escura. Porque és assim tão escura assim tão triste, é que talvez, à noite, em ti existe uma saudade igual à que eu contenho. Saudade que eu nem sei de onde me vem. Talvez de ti, ou noite, ou de ninguém, que eu nunca sei quem sou, nem o que tenho. Angústia. Tortura do pensar, triste lamento, quem nos dera calar a tua voz, quem nos dera cá dentro, muito a sós, estrangular a hidra num momento. E não sequer pensar, e o pensamento sempre a morder-nos bem dentro de nós. Querer apagar no céu, ó sonho atroz, o brilho de uma estrela com o vento. E não se apaga, não, nada se apaga. Vem sempre rastejando como a vaga. Vem sempre perguntando, o que te resta? Ah, não ser mais que o vago, o infinito. Ser pedaço de gelo, ser granito. Ser rugido de tigre na floresta. Amiga. Deixa-me ser a tua amiga, amor. A tua amiga só, já que não queres. Que pelo teu amor seja a melhor, a mais triste de todas as mulheres. Que só de ti me venha mágoa e dor, o que me importa a mim. O que quiseres é sempre um sonho bom, seja o que for, bendito sejas tu por me dizeres. Beija-me as mãos, amor, devagarinho, como se os dois nascêssemos irmãos, aves cantando ao sol, no mesmo ninho. Beija-mas -me bem, que fantasia louca, guardar assim fechados nestas mãos os beijos que sonhei para a minha boca. Desejos vãos, eu queria ser o mar de altivo porte, que ri e canta, a vastidão imensa. E Eu queria ser a pedra que não pensa, a pedra do caminho, rude e forte. Eu queria ser o sol, a luz intensa, o bem do que é humilde e não tem sorte. Eu queria ser a árvore tosca e densa, que ri do mundo, vão e até da morte. Mas o mar também chora de tristeza, as árvores também como quem reza, abrem aos céus os braços como um crente. E o sol altivo e forte ao fim de um dia tem lágrimas de sangue na agonia e as pedras essas pisa toda a gente. Pior velhice Sou velho e triste. Nunca o alvorecer de um riso são andou na minha boca. Gritando que me acudam em voz rouca. Eu, náufraga da vida, ando a morrer. A vida que ao nascer enfeita e touca d'alvas rosas à fronte da mulher, na minha fronte mística de louca, martírios só pois ou a emorcecer. E dizem que sou nova. A mocidade estará só, então, na nossa idade. Ou está em nós e em nosso peito mora. Tenho a pior velhice, a que é mais triste, aquela onde nem sequer existe lembrança de ter sido nova, outrora. Há um livro no silêncio de cinzas do meu ser, agita-se uma sombra de cipreste, sombra roubada ao livro que ando a ler, a esse livro de mágoas que me deste. Estranho livro aquele que escreveste, artista da saudade e do sofrer. Estranho livro aquele em que puseste tudo o que eu sinto, sem poder dizer. Leio e folheio, assim, toda a minha alma. O livro que me deste é meu e salma, as orações que choro e rio e canto. Poeta igual a mim, ai quem me dera, dizer o que tu dizes. Quem soubera velar a minha dor desse teu manto. ALMA PERDIDA Toda esta noite o Rochinol chorou, gemeu, rezou, gritou perdidamente. Alma de Rochinol, alma da gente, tu és, talvez, alguém que se finou. Tu és, talvez, um sonho que passou, que se fundiu na dor, suavemente. Talvez sejas a alma, alma doente, de alguém que quis amar e nunca amou. Toda a noite choraste, e eu chorei, talvez porque, ao ouvir-te, adivinhei que ninguém é mais triste do que nós. Contaste tanta coisa à noite calma que eu pensei que tu eras a minha alma, que chorasse perdida em tua voz. De joelhos. Bendita seja a mãe que te gerou, bendito o leite que te fez crescer. Bendito o berço aonde te embalou, a tua alma para te adormecer. Bendita essa canção que acalentou da tua vida o doce alvorecer. Bendita seja a lua que inundou de luz a terra só para te ver. Benditos sejam todos que te amarem, as que em volta de ti ajoelharem numa grande paixão fervente e louca. E se mais que eu um dia te quiser alguém, Bendita seja essa mulher, Bendito seja o beijo dessa boca. Languidez Tardes na minha terra, doce encanto, Tardes de uma pureza das açucenas, Tardes de sonho, as tardes de novenas, Tardes de Portugal, as tardes tanto. Como eu vos quero e amo, tanto, tanto, Horas benditas, leves como penas, Horas de fumo e cinza, horas serenas, minhas horas de dor em que eu sou santo. Fecho as pálpebras roxas quase pretas, Que poisam sobre duas violetas, Asas leves, cansadas de voar, E a minha boca tem uns beijos mudos, E as minhas mãos, uns pálidos veludos, Traçam gestos de sonho pelo ar. Para quê? Tudo é vaidade neste mundo vão, Tudo é tristeza, tudo é pó, é nada e mal desponta em nós a madrugada, vem logo a noite encher o coração. Até o amor nos mente, essa canção, que o nosso peito ri à gargalhada, flor que é nascida e logo desfolhada, pétalas que se pisam pelo chão. Beijos de amor, para quê? Tristes vaidades, sonhos que logo são realidades, que nos deixam a alma como morta. Só acredita neles quem é louca, beijos de amor que vão de boca em boca como pobres que vão de porta em porta. Ao vento O vento passa a rir, torna a passar, gargalhadas ásperas de demente, e esta minha alma trágica e doente não sabe se há de rir, se há de chorar. Vento de voz tristonha, voz plangente, vento que riz de mim, sempre a troçar, vento que riz do mundo e do amar, a tua voz tortura toda a gente. Vale-te mais chorar, meu pobre amigo, Desabafa essa dor a sós comigo, e não rias assim, ó oh, vento, chora, que eu bem conheço, amigo, esse fadário do nosso peito ser como um calvário, e a gente andar a rir pela vida fora. Tédio. Passo pálida e triste, ouço dizer, que branca que ela é, parece morta, e eu que vou sonhando, vaga, absorta, não tenho um gesto ou um olhar sequer que diga o mundo e a gente o que quiser. O que é que isso me faz? O que me importa? O frio que trago dentro gela e corta tudo o que é sonho e graça na mulher. O que é que isso me importa? Essa tristeza é menos dor intensa que frieza. É um tédio profundo de viver. E é tudo sempre o mesmo, eternamente. O mesmo lago, plácido, dormente. E os dias, sempre os mesmos, a correr. A minha tragédia. Tenho ódio à luz e raiva à claridade. Do sol alegre quente na subida, parece que a minha alma é perseguida por um carrasco cheio de maldade. Ó oh, minha vã inútil mocidade, trazes-me embriagada entontecida de uns beijos que me deste noutra vida, traguem-me os lábios roxos a saudade. Eu não gosto do sol, eu tenho medo que me leiam nos olhos o segredo de não amar ninguém, de ser assim. Gosto da noite imensa, triste, preta, como esta estranha e doida borboleta que eu sinto sempre a voltejar em mim. Sem remédio. Aqueles que me têm muito amor não sabem o que sinto e o que sou. Não sabem que passou um dia a dor à minha porta e nesse dia entrou. E é desde então que eu sinto este pavor, este frio que anda em mim e que gelou, o que de bom me deu nosso Senhor. Se eu nem sei por onde ando e onde vou. Sinto os passos da dor, essa cadência, Que é já a tortura infinda, que é a demência, Que é já a vontade doida de gritar. E é sempre a mesma mágoa, o mesmo tédio, A mesma angústia funda sem remédio, Andando atrás de mim, sem me largar. Mais triste. É triste, diz a gente, A vastidão do mar imenso, E aquela voz fatal. Com que ele fala agita o nosso mal e a noite é triste como a extrema unção. É triste e dilacera o coração, um poente do nosso Portugal. E não vem que eu sou, eu, afinal, a coisa mais magoada das que o são? Poentes de agonia trago-os eu. Dentro de mim e tudo quanto é meu é um triste poente de amargura. E a vastidão do mar, toda essa água, trago-a dentro de mim, num mar de mágoa, e a noite sou eu própria, a noite escura. Velhinha Se os que me viram já cheia de graça Olharem bem de frente para mim Talvez cheios de dor digam assim Já ela é velha, como o tempo passa. Não sei rir e cantar por mais que faça Ó oh, minhas mãos talhadas em marfim Deixem esse fio doiro que esvoaça Deixem correr a vida até ao fim. Tenho vinte e três anos Sou velhinha tenho cabelos brancos e sou crente. Já murmuro orações, falo sozinha. E o bando cor-de-rosa dos carinhos que tu me fazes, olho-os indulgente, como se fosse um bando de netinhos. Em busca do amor. O meu destino disse-me a chorar. Pela estrada da vida vai andando. E aos que vires passar, interrogando acerca do amor que has de encontrar. Fui pela estrada a rir e a cantar, as contas do meu sonho desfiando. E noite e dia, à chuva e ao luar, fui sempre caminhando e perguntando. Mesmo a um velho eu perguntei, velhinho, viste o amor acaso em teu caminho? E o velho estremeceu, olhou e riu. Agora pela estrada, já cansados, voltam todos para trás, desanimados. E eu paro a murmurar. Ninguém o viu. Impossível. Disseram-me hoje assim, ao ver-me triste. Parece sexta-feira de paixão. Sempre a cismar, cismar, de olhos no chão. Sempre a pensar na dor que não existe. O que é que tem? Tão nova e sempre triste. Faça por estar contente, pois então? Quando se sofre o que se diz é vão. Meu coração, tudo calado ouviste. Os meus males ninguém me os adivinha. A minha dor não fala, anda sozinha. Dissesse ela o que sente, ai, quem me dera. Os males danto toda a gente os sabe, os meus ninguém. A minha dor não cabe nos cem milhões de versos que eu fizera.